Eu acho que o Juan poderia fazer uma introdução sobre o projeto em si que está sendo desenvolvido e o atual momento de desenvolvimento dele. O que você acha agora? Eh, bueno, el, acción, a Ação de Hacking para o buen, buen Compartir é um projeto que busca eh, compartir conhecimento, como le disse, buen compartir, compartir conhecimento, estruturar otras formas posibles ¿no? de transmitir todo tipo de información ¿no? Eh, es un dispositivo electrónico con una programación eh, que te permite eh, que te permite eh, subir información pero al mismo tiempo descargar información ¿no? entonces este dispositivo lo que hace es eh, que tú lo, lo, lo tienes en cualquier sitio en cualquier espacio lo, lo estamos considerando ahora los espacios uno va a ser acá otro posiblemente en la plaza universitaria no y tú puedes ir y dejar tus documentos o tu, tu en este caso tu canción tu tu no sé tu tu tu, tu video no y para que a gente lo vea, então a gente o que vai fazer é coger e descargar esse vídeo automaticamente, e assim seguir seguirlo compartilhando, é um pouco para para ir cambiando as estruturas em como eh, se distribui a informação, não sí. Que sí. tipo sí. de sí. utilização prática vocês vêem como potencial nesse projeto para vocês, para o dia a dia, para o uso como investigação e estudo, o que vocês poderiam apontar que seria interessante ter? E Eu acho assim música música é um aprendizado música é um aprendizado cada dia você aprende mais e quanto mais você aprender sobre a história como começou a partir disso tudo e a evolução de tudo sobre sobre a música é interessante para o aprendizado do, do aluno, do próximo aluno, e cada dia mais. Porque, é, é como eu disse, a música é um aprendizado, cada dia você vai aprendendo mais. O quanto mais informação que você tiver, certo? a partir do início até os, o, o tempo de hoje, é importante para o aprendizado do aluno. E claro, então, esse aprendizado, ele acho que ele acontece em diferentes escalas, pode né? ser desde a partitura, né? o material musical... É as referências, As referências de outros. de outros autores, de outros compositores. E a história também da música, né? as coisas novas também estão sendo feitas, né, vocês podem, eu sei que vocês compõem Sim, aqui também, né? tem parte de compreensão Sim. e compartilhando isso também, né? até vocês criaram um canal aqui do pessoal que compõe aqui na escola. Na outra e vez isso. a gente comentou que ela tinha um certo medo em publicar o material inédito dela como compositora, Sim, né, por uma questão para proteger Deus. os direitos de autor, né, para que não é, seja um plagiado, Deus. né, e nós tivemos uma discussão sobre isso, né de que o fato, às vezes, de você compartilhar o máximo é uma garantia também de que existem testemunhas Existe e que o trabalho, exatamente. diretamente, ele ganha uma, uma dimensão de legalidade. Né? E o Kiliro estava falando que o próprio dispositivo do Ações Hackers para compartilhar é diretamente uma maneira de você licenciar o projeto a partir do momento que você sobe a informação nele porque ele registra o, o a data o horário que esse material subiu, né? E ele tá já licenciado por o conteúdo em Creative Commons ou outras licenças é, não restri restritivas, né? Então, qual seria essa questão, o Carlos e Quilino, né? Uma pessoa publicando um material tem com que direitos fica isso? Com que licença fica? Quanto Cuando se quiera publicar un material depende del autor. El autor es el que define qué material, qué derechos da a sus usuarios. ¿Cómo lo define? el dispositivo, ah, el, dispositivo el el el que el que ponga el dispositivo lo define, ¿no? O sea, en el caso, en este caso la el dispositivo, el dispositivo eh, va a estar anunciado y trabajado bajo las en este caso es la libre distribución de información ¿no? con referencia al, al producto o, a, o al, al autor, autor. ¿no? entonces eh, eso va a estar anunciado en la web todos los usuarios serán, serán exacto Tendrá licença eh, para, para compartir especificamente o acervo. Agora, com esse material, não tem, ele, ele, você não tem a opção de escolher a licença para ser o tipo. O acervo tem uma licença só que legitima todo o acervo? Sim, o acervo, é, é, é o acervo vai ter uma só licença, Nossa, não? Que possível que permita compartir, que permita compartir. Mas, é. não, mas não ganhar réditos econômicos. Ele a gente propõe... exclui o fato de que a pessoa, quando vai subir seu conteúdo, ela pode também especificar questões de licenças que ela quer e que não entrem em choque com a licença geral do arquivo. Claro, para, para, para alguns direitos a mais que ela quer preservar compartilhar, não? puede escoger previo eh, un tipo de licencia que, que, que él escoja, pero en el momento en que introduce su archivo al dispositivo también acoge la, la otra licencia, eso no, no choca la una con la otra, o sea, o sea ahí, ahí hay varias formas, ¿no? Eh, el autor lo puede anunciar desde el documento, o como lo puede anunciar desde la encriptación del documento, o sea, o puede anunciarlo en el video, puede poner el, el sello que, que ellos crean necesario, ¿no? Entonces, ahí, pero la una no, no se choca con la otra. ¿No? Quiero, ¿se podría hablar un poco sobre el estágio de programación del dispositivo? O que você esteve nos explicando agora há pouco, de maneira meio resumida, em que momento vocês estão na programação? Em que momento? De programação, o estado de programação. Ah, o yeah. estão... eh, que hemos logrado hasta hoje é eh, que um pequeno programa, um pequeno script, reconozca el puerto, o puerto ou a toma, se si podemos ver por acá, não? É, eh, a toma dónde va a subir y dónde va a bajar donde yo voy a introducir mis obras al al dispositivo y donde voy a descargar las obras de otros no entonces hemos logrado hacer ese programa que hace eso hemos también eh, eh, diseñado las, las eh, unos bosquejos de las páginas web que van a ser para la administración y para descarga también de los archivos desde internet y para que el administrador de, eh, pueda clasificar en categorías ¿no? Los, eh, las obras que hayan sido subidas. Básicamente eso ha sido el... Ah, y también la instalación del sistema operativo básico, ¿no? Eh, eso es importante porque al hacerle muy básico se le hace rápido se le hace que pueda funcionar con hardware inclusive reutilizado y eh, eso es algo bueno, Me ¿no? Explique a las personas que están muy eh, por dentro de informática ¿qué sería esa cuestión de trabajar con ese cardio específico? ¿Cuál es la cuestión? Ah, para, para los informáticos, informáticos ah, No, para, os... para, para los informáticos ¿Para los informáticos, le explico qué parte? Sobre la relación... Desse Kármio, a ideia do kernel como falou. Linux, né? Explica Kármio. o que é um kernel primeiro. O ah, que... Ah, que é o kernel? O que é o new? Isso? isso, um pouco. Isso mais ou menos é o que permeia a, a ideia do software livre, né? Ah, sim. E a partir daí... você que, é que é o que é software livre? livre? Não, é isso? mais ou menos a, a função do kernel, né? Que, que é... <risos> Quero yeah, yeah, yeah. a yeah. eh, bueno, função yeah, del que. Uh, a... porque... Ah, esse. Bueno, ah, por qué decidimos usar estes GLU... softwares? Isso, né? que foi o Que foi é o escolhido para o desenvolvimento do GLU. Não é? Agora uma explicação mais assim a nível de leigos e informática, né? Pode ser? Sim. Bueno, eh, todo empieza con, con una persona que se llama Richard Stallman, que empieza a eh, descubrir que no puede compartir sus programas libremente, que las compañías le empiezan a, a eh, restringir el acceso a saber cómo estaban construidos los programas. Entonces, él como era programador quería saber cómo estaban escritos y podía eh, quería poder compartir con otros y que otros compartan con él y empezó a hacer eh, hacer un sistema operativo es como hacer un edificio o una ciudad o sea, es un trabajo muy grande, pero él decidió empezar y decidió organizar, a convocar a muchas otras personas para que colaboren entonces él empezó a hacer el sistema operativo que no se llama es como el GNU, el antílope africano ¿no? Eh, desarrolló ese sistema y le faltaba una pequeña parte que era el kernel un 0.1% más o menos porque el kernel de GNU era muy complejo es aún muy complejo se llama HERD es muy complejo, es muy eficiente pero es muy complejo y todavía no he, no no no tiene todas las funcionalidades que se necesita. ¿Qué hace el kernel? El kernel reconoce los dispositivos del hardware, o sea, reconoce el, el ratón, el mouse, reconoce la tarjeta de vídeo, la pantalla, reconoce el teclado, reconoce el CPU, y no hace nada, solo avisa al sistema operativo qué acciones están pasando en, el, en, en esos dispositivos y también pasan las acciones del sistema operativo a esos dispositivos es lo único que hace no copia archivos no no prende los píxeles en la pantalla no hace nada solo solo le dice al, eh, se comunica con el sistema operativo que hace el resto de cosas no ya copia archivos manda imágenes eh, Hace comunicación, ¿no es ¿cierto? Entonces, cuando se incluyó esta parte, el núcleo que se llama Linux, era un sistema operativo completo con Linux adentro, ¿no? Era un sistema operativo y podía usarse una computadora en libertad. Un tipo es un clone de Unix. Unix era un sistema operativo muy estable que se podía usar con diferentes tipos de hardware y que podía usarse en, en el mismo software en un hardware o en otro entonces Richard Stallman decidió copiar esa misma forma de hacer pero lo reescribió y convocó a otros programadores y otros colaboraron se dice que hay eh, 20 mil programadores de tiempo completo en el software libre ¿no? para los programas libres claro que eso no es real porque los programadores usualmente aportan dos, tres horas, hay algunos de tiempo completo pero la mayoría no lo son, entonces eh, si es que fueran de tiempo completo serían como 20 mil programadores trabajando todos los eh, lunes a viernes, segunda a sexta, ¿no? entonces eh, eh, es, es un trabajo muy grande, muy muy grande, Agora, sobre o trabalho atual, o fato de vocês estarem utilizando é, resíduos, materiais eletrônicos reciclados, né, ou que vocês estão no processo de reciclagem, as dificuldades de trabalhar o, o kernel com os periféricos, né, que ele reconheça esses periféricos e esses objetos, que eles não são congruentes, né, que eles são juntados de maneira... É, organizado por vocês. qual são as dificuldades de conectar a ideia do, do reconhecimento com os periféricos? Aí eu acho que o, o, o primeiro, ou seja, ha sido lo difícil acá, ha sido como que a gente entre na onda de que los materiales electrónicos, ou seja, no son para tirar, o sea, no, no son reusados, o sea, veo que la gente, o sea, los tira y, y no se da cuenta que todo, eso, todo ese material aún puede ser utilizado, y puede ser utilizado para diferentes, de diferentes formas, ¿no? O sea, puede ser reciclado cada parte, como también se puede, como también se puede volver a poder a utilizar la... la, la La, las mainboard o, o, o las tarjetas de memoria, ¿no? ¿Cuál es la dificultad en, en el uso del reciclaje? ¿Qué te toca hacer? Bueno, lo que hablaba Quilero es un tiempo, canibalismo informático. Una cosa tiene que entrar en la otra, o sea, si esta memoria no entra, volver a probar otra, ¿no? No es lo mismo que tener todo un dispositivo nuevo que sabes que todo es compatible, ¿no? Acá la compatibilidad varía según las condiciones de, de, de uso del, del, del, del aparato y todo eso, ¿no? Eh, entonces hay bastantes dificultades en que si te encuentras una mainboard, la tarjeta no, no tiene memoria. Y que si encuentras la memoria, no es la memoria correcta, entonces o que está dañada. O, y entonces ir probando, probando, hasta que sacas un elemento, ¿no? Pero esto fuera mucho más fácil si la gente tuviera conciencia de que el material electrónico se puede reciclar y de que puede ir a un sitio y dejarse el material electrónico para que otra gente la utilice. O sea, o haciendo dispositivos o, o simplemente haciendo cosas electrónicas básicas o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces es, es, es un punto muy, muy importante ahí, ¿no? O sea, entender que, que, que a parte eletrônica o sea, pode servir. No? Nossos amigos bons que estão se despedindo aqui também. Agradeço muito a participação de vocês aí por inaugurar o nosso acervo. Né? E vocês também quando quiserem propor alguma atividade, algum projeto, nós estamos aqui para o laboratório exatamente para esse tipo de, de relacionamento, né? em relação. Nós agradecemos. Muito obrigado. Hein? una cosa que quedó por es decir es, es, es, es, es, es en realidad eh, escogimos software libre por los derechos que proveen a los usuarios ¿no? Eh, y escogimos no mezclarlo con software privativo porque eh, eh, si es que tienes un poquito de software privativo puedes correr el riesgo de que ese software haga algo que tú no, no sabes que se hace, no sabes que está haciendo. Puede transmitir tu información, puede usar tu, el poder de procesamiento de tu equipo, puede eh, inclusive tabular esa información para dirigir, para controlar tus acciones, porque si yo conozco lo que tú, a ti te gusta, a dónde tú vas, eh... Cuáles son tus contactos? Yo sé qué decirte para que tú hagas lo que yo quiero. Entonces, si yo tengo ese poder sobre ti, tu poder es reducido. Y en, y en, ese, y en ese sentido, bueno, ya que, que, que Cleomar está aquí, o sea, quería saber un poco qué o cómo se está pensando. Eh, el software libre los licenciamientos dentro de lo que va a ser el nuevo laboratorio eh, de la UFG que bueno que está en construcción que me parece un, un espacio que, que puede ser un espacio importante para no solo para la ciudad sino que puede ser un referente a nivel nacional o sea lo veo lo ah, veo. pero cómo se están cómo están pensando los contenidos ¿no? De, de de laboratorio da de, de UFG, como se estão pensando eh, as condições de desenvolvimento em quanto a software, em quanto a hardware, no? e... Bueno, podemos começar por aí? depois gostaria de comentar um pouco sobre o projeto, para as pessoas que não conhecem ainda o projeto do Media Lab, nossa notícia é, online, né? sobre... contextualizar um pouco as características sobre o Media Lab. Vamos então. Bom, o Media Lab é um laboratório no usuário ele é formado enquanto núcleo de pesquisa por pesquisadores de quatro programas de pós-graduação, então temos pesquisadores das áreas de ciência da computação, arte e cultura visual, música a, e comunicação todos eles trabalhando com projetos que, envolvo, que envolvem uh, mídias interativas. E o modelo adotado de trabalho é o modelo colaborativo, então todos os pesquisadores auxiliam em todos os projetos e propõem novos projetos com seus orientandos, tanto de mestrado, doutorado, IC, iniciação científica, enfim. A universidade tem uma prerrogativa de uso do software livre. Então essa é a prerrogativa inicial de uh, toda a condução dos trabalhos. Entretanto, nós sabemos que existem alguns alguns trabalhos que são desenvolvidos a partir de softwares proprietários. E uh, quando o projeto uh, propuser o trabalho com software proprietário, ele será utilizado como concebido. E aí me parece que a utilização, principalmente poética, seja denunciatória, seja em uma perspectiva de um simples usuário, isso é uma prerrogativa de cada projeto e não uma demanda específica do laboratório. Agora, sempre que possível, nós assumiremos a orientação da universidade. Que é de um trabalho com software livre, do mesmo modo que o Creative Commons é o licenciamento padrão da universidade, já que a universidade tem como perspectiva ah, o desenvolvimento de tecnologia e a transferência da tecnologia para a sociedade. Então hoje nós vemos por um exemplo que é a Universidade Federal da Paraíba, lá com o grupo que trabalha com Ginga, com ah, o desenvolvimento de algumas aplicações para vídeo interativo, eles têm exatamente essa prerrogativa, ainda que já tenham passado por um histórico em que não havia isso posto. Enfim, quando eles desenvolveram o Ginga, até o Guido Lemos estava comentando recentemente que algumas pessoas que trabalhavam no projeto acharam que iam ficar ricas em função do projeto. E não é bem assim, e a partir de agora, tudo que é produzido lá, no LAVID, tem uh, essa prerrogativa do Creative Commons com uh, a liberação como software livre, do mesmo modo que as aplicações da universidade. Preservado o direito autoral, verifica-se essa disponibilização. Agora, cremos que cada projeto tem a sua especificidade. E nesse sentido, nós manteremos a especificidade com uma perspectiva ou poética ou pragmática do desenvolvimento de cada projeto, que não é só por parte, uh, por parte de artistas. Nós temos tecnólogos, temos cientistas da computação, que obviamente podem estar vinculados a determinadas demandas sociais, por um exemplo, atendimento de uma demanda, digamos, da Microsoft, em que o Media Lab vai desenvolver. Certamente, nós, nesse caso, optaremos pelo desenvolvimento em softwares proprietários da própria Microsoft, do mesmo modo que vários outros, várias outras ações. É, mas se preserva essa, essa iniciativa própria da universidade usando software livre. É, acho que o potencial dos trabalhos Exato, a questão muito menos, do software livre. Isso, muito menos em relação ao atendimento de demandas mercadológicas. Não é? Então o Media Lab ele não é um laboratório específico de arte, ele é um laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas que prevê o desenvolvimento de aplicações tanto de cunho uh, cultural, em arte e tecnologia, música, como também de atendimento a prerrogativas, por um exemplo, do projeto Cortex, que é um projeto encampado, inclusive, pela Casa da Árvore, e que prevê o desenvolvimento de startups para a criação de um polo de cultura e economia criativas aqui no Estado. Então, certamente, uma empresa... É, que, for, que for gerada na instância do Media Lab e que conseguir financiamento para se colocar ela não vai trabalhar com ah, aplicações para distribuição gratuita a não ser que ela tenha outros meios de monetização e aí depende de projeto de mercado, enfim de organização do eixo de desenvolvimento mas isso será preservado Via de regra, ah, há espaço para todas as ações. Agora, é, você comentou que a universidade adotou o Creative Commons como um padrão, né? É a orientação geral orientação da universidade, geral. isso porque nós temos setores específicos que não são de pesquisa, mas são de desenvolvimento lá na universidade. Então, nós desenvolvemos as aplicações para a própria universidade. Que nós comungamos com outras universidades. Então, tanto, tanto usamos projetos desenvolvidos por outras instituições, como liberamos os, a, a, os sistemas gerados na própria universidade. É, claro que respeitando patente, registros específicos, mas há a liberação de uso para enfim, a comunidade em geral. E esse material Agora, ali vai ser disponibilizado através de uma, de uma midiateca ou de um reservatório de conteúdos isso, e nós, acadêmicos? Isso, nós já temos, uh, por um Entendi. exemplo, os sistemas de gerenciamento de projeto eles são apresentados e disponibilizados em uma rede nacional. Então, há um, um repositório de projetos institucionais a acessíveis em todo o país. A todos, para, acadêmicos e, então, acadêmico e não acadêmicos. Inclusive. Isso é disponível através do site da própria universidade, tem no um no canal para site da ele. universidade, às vezes, pelo site da universidade, às vezes, pelo Ministério da Educação, ou determinados portais ah, que já foram desenvolvidos em função disso. Ah, então, nós sabemos, por exemplo, como é que ele tem um repositório de objetos de aprendizagem, que está lá para qualquer sabe. pessoa ou ah, meio, Isso. Pessoa, primeira, a Exatamente. A pessoa, base, base, meio, ou Tem todos os arquivos. Meio, educativos meio, livres. Isso. Do mesmo modo, vários sistemas estão disponíveis para toda a comunidade. Essa é uma prerrogativa da universidade. Agora, claro que, em determinados contextos, há de se observar determinados interesses é, específicos. Nós vemos, por exemplo, na universidade, aqui, na UFG, nós temos uma série de projetos de inovação tecnológica a partir de fármacos. São de Você vai com... fazer um, um laboratório que vai trabalhar com biotecnologia... Em... Por um exemplo. Agora, os fármacos, como eles têm um interesse grande por parte de... de de agências, é de empresas, e às vezes, também. isso, e às vezes essas empresas estão já patrocinando e viabilizando a montagem de laboratórios e a realização das pesquisas, esse material não será disponibilizado para o um, um uso uh, comum. Mas, certamente, ao surgir na universidade, nós teremos a implementação de transferência tecnológica e de... Uh, de colocação em mercado é, em sintonia com as políticas nacionais de distribuição, já que é um conhecimento gerado na universidade, apesar de ser, é, de ser patrocinado. patrocinado enfim por empresas. Do mesmo modo, nós teremos no Media Lab esse tipo de ações. Então, por um exemplo, nós fizemos recentemente, nós ganhamos o edital XPTA.Lab da Cinemateca Brasileira em um consórcio com a UNB e com a Federal do Piauí. Nós aqui, na UFG, desenvolvemos quatro projetos de inovação tecnológica em audiovisual. O edital previa que os registros seriam feitos pela Cinemateca Brasileira, que é da Fundação Nacional para as Artes, a Funarte, que é um, um braço do Ministério da Cultura, o Minc. Isso não foi feito, eles não registraram e nos deram a possibilidade de fazermos o registro. Então nós podemos a qualquer tempo fazer o registro e lançar como produto. E aí dependerá dos envolvidos a definição de que isso será uma distribuição gratuita ou se haverá algum, algum projeto mercadológico envolvendo essa distribuição. Naturalmente, ao ser desenvolvido na universidade com recursos institucionais, a universidade já tem um percentual estipulado sobre isso, que ela pode abrir mão, ela pode redimensionar ou interferir nesse tipo de proposta. Como é, o Media Lab funciona como também o um mediador de, de produções sejam mistas, é, acadêmicas e também desde a indústria também. Isso, isso. E aí o que me parece é o seguinte, é claro que a utilização e o desenvolvimento de software, softwares livres são ah, interessantíssimos para toda uma sociedade, mas nós não podemos descartar o que está sendo feito em softwares propietarios propietarios sí, yo yo yo comprendo eso más que que, que solo de, de trabajar con con el software no eh, o sea yo me refiero un poco un poco más allá o sea trabajar con el, con conceptos de cultura libre o sea que si sí, que si sí trabajan con El software propietario y trabaja también y con las condiciones del no software libre es. ahora La pregunta es, eh, desde, desde, desde la universidad UFG, ¿no? ¿cómo aseguramos que nuestras investigaciones y nuestros productos no se vuelquen siempre hacia el lado de, de producción industrial, comercial, y se vuelva un reducto ¿no? De, de una investigación que al final eh, potencia solo a unos grupos específicos que en este caso pueden ser los patrocinadores o, o lo que sea y como también hacemos eh, nosotros como UFG ¿no? para que esta distribución tenga un medio seguro, o sea eh, ¿qué quiere decir? o sea, ¿cómo, cómo estarán administrados nuestros servidores? ¿cómo, sí, se, sí. cómo se trabajarán de, desde ahí? considerando también que uh -huh. É, parte dos laboratórios e da inversão em tecnologia e desenvolvimento vem já direto, né, de patrocinadores externos da indústria propriamente, com interesses muito concretos em fazer com que a sua inversão volte a eles como mercado, como como capital, né? Como conciliar, né? Essas como conciliar questões? e como como assegurar que não nos, sempre nossas investigações se vão a, a voltar hacia, hacia, hacia esses redutos. Né? Bom, o que me parece é que assegurar ou garantir, nós não temos meios. Nós temos meios de fomentar esse tipo de coisa. Neste sentido, o que é que nós estamos observando lá no Mediolério? Primeiro, é um laboratório multiusuário de orientação colaborativa. Então, nós não vamos colocar, por um exemplo, vem a Samsung e pede o desenvolvimento de uma aplicação para um novo lançamento deles. Isso não será restrito a um grupo, mas ele terá uma colaboração ampliada, ainda que com contratos preservando os direitos de uso da própria Samsung. Por exemplo, é, uh, todo o investimento que uh, há para a manutenção e ampliação do Media Lab ele será comum. Mesmo que a Samsung monte um laboratório para a gente desenvolver aquele produto, o laboratório não será exclusivamente para aquele produto, mas será para o Media Lab, para todos que estejam desenvolvendo projetos ali dentro. Os projetos eles são aprovados para serem desenvolvidos ali dentro. Então, não é simplesmente a pessoa chegar lá e a, querer usar, o laboratório, porque nós não, não somos um birô de serviços, nós somos um laboratório organizado com pesquisas em desenvolvimento e que requerem, portanto, interesse específico nas configurações ah, adotadas pelo pelo Lab, os eixos de desenvolvimento ou eixos de interesse e ah, esses fundamentos balizados por laboratório multiusuário e método colaborativo. Então é interessantíssimo que a Samsung ah, nos dê condições para desenvolver projetos que eles possam usar. Mas esse material todo será revertido também para outros projetos que não tenham a plena condição de um desenvolvimento que não tem ah, um patrocinador como a Samsung. Então a ideia de compartilhamento de toda todas as instâncias, atendimento a configuração do que seja universidade que vem de universitas, portanto é universal, ele não é está balizado em uma única área de conhecimento, tão pouco em um determinado grupo. Ele se amplia a partir dos seus eixos. E aí é, eu já me orgulho antes mesmo de a gente ter o prédio, eu já me orgulho de a gente ter uh, um vínculo forte com a RNP, na transmissão de tudo que a gente desenvolver lá, no Media Lab, inclusive com vínculos com outras universidades brasileiras e estrangeiras. Uh, o Cortex, que é um programa que tem ONGs, tem empresas aqui de Goiás que estão articuladas justamente uh, na tentativa de fazer crescer a área de desenvolvimento em economia criativa e cultura digital esse é o mote que nós estamos trabalhando, é, assumindo, inclusive, que o papel da universidade é de produzir conhecimento e transferir tecnologia. Em esse produzir conhecimento e transferir eh, tecnologia, ou eh, o seja, vejo que está muito bien distribuido eh, las condiciones de cómo se va a producir no pero eh, no sé si estamos eh, dejando que nuestros usuarios sea la misma universidad los mismos investigadores los patrocinadores eh, o sea, cómo estamos apuntando hacia el usuario final para eh, que, que llegue ese proceso Al usuario final, a estos que son la gente que está en la comunidad, sí. la gente de, de, de, de reductos como el Gustav Ritter o de, o de o de otros espacios escolares, o sea, ¿cómo va a trabajar el laboratorio de la UFG con, eh, con el usuario Meta? ¿no? que En este caso, su comunidad, compromiso con la comunidad, con el el usuario, con la comunidad usuario y que nuestro compromiso, o sea, realmente venga desde esa base. ¿Y cómo articulamos esa relación, ¿no? Sabiendo que el laboratorio de la de la OFG, como tú lo explicas, o sea, no es un bodeg de servicios, sino es un laboratorio que lleva una, una, un trabajo con varias con uniones de varias disciplinas. ¿Cómo hacemos que estas disciplinas también puedan empezar a, a dialogar con esto que serían nuestros usuarios finales? No? É, nós tenemos algunos programas que alcanzan a comunidades <risos> comunidad y yo creo que a parceria con la Casa da Árvore para... O desenvolvimento do, do programa de residência é um exemplo disso. Nós temos um espaço expositivo aberto para a comunidade, inclusive com a previsão de uh, monitoria, uh, atendimento comunitário para o que a gente mostrar ali, porque o, o Media Lab ele está organizado fisicamente para que o pesquisador tenha o espaço de reflexão, de prospecção de projeto, de produção nos laboratórios e estúdios e de apresentação em uma sala de exposição e a sala de exposição socializa para a comunidade como um todo uh, tudo que for produzido ali e a ideia é que ela seja utilizada não apenas para socializar o que está sendo produzido ali, mas também algumas outras coisas dos nossos parceiros que podem ser mostrados ali. Uh, algumas ações vinculadas à formação técnica, formação uh, poética formação uh, formação geral inclusive formação estética nós temos primeiro somos formados por programas de pós-graduação então a comunidade como um todo está fazendo graduação, mestrado, doutorado e pós-doc lá com a gente quem não se vincular a uma carreira ou a uma, uma atividade acadêmica, em termos de cursos formais, nós teremos algumas outras ações. Desde agora nós estamos fechados com a Universidade das Quebradas, que é um programa de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A proposta da Universidade das Quebradas é convidar as pessoas para irem para a universidade para ensinar a gente coisas que eles fazem. Então, nós poderíamos, por um exemplo, convidar uma comunidade de, de pescadores para ir dar um curso para a gente sobre pesca, sobre a ecologia, etc., etc. Então, esse envolvimento ele já faz parte das prerrogativas do Media Lab e a nossa intenção, com programas um pouco maiores como o Cortex, é de que haja esse circuito geral e aí eu me lembrei de uma de uma reunião não sei se vocês estavam se o Daniel e o Nacho estavam na Secult que é a nossa parceira a Secretaria de Estado da Cultura em que havia um comentário de que ah porque a academia a academia a academia e eu rechaço esse tipo de de orientação discriminatória a academia Somos nós, não estamos lá, estamos, uh, estamos ambientados na comunidade a qual pertencemos. Nós formamos mão de obra especializada para atuação na própria cultura, na nossa comunidade. Não há de, nenhum demérito no termo formação de mão de obra. Nós estamos formando cidadãos para um, um convívio uh, comunitário com a responsabilidade de executar bem a atividade que ele escolheu enquanto atividade profissional. Então, formação profissional, as universidades estão realizando essa missão, do mesmo modo que estamos o tempo inteiro vinculados uh, à área cultural, a partir de determinadas ações conjuntas, uh, nosso centro cultural, centro cultural do, da UFG, as galerias que nós temos, ao trabalho que nós fazemos com os estagiários que estão estagiando em escolas, em centros culturais, em empresas de toda a ordem, e o nosso vínculo não é distante, aqui, aqui, não é distante da sociedade. O nosso vínculo é entranhado com a comunidade, porque nós somos também comunidade. Todos os programas, eles têm... Eh, interesses específicos, eles têm essa dimensão de ir até uh, esses espaços, outros que não o espaço uh, acadêmico uh, como ele se configura, tão distante. Então, nós temos atuações, inclusive eu acho que seria interessante dizer que o mote que nós, que nós montamos para, para a construção do, do Media Lab. É para a gente parar de fazer pesquisa analítica. Que o resultado seja uma dissertação ou uma tese. Nós queremos fazer produção. Pesquisa, baseada pesquisa na produção. e aplicação. Nós queremos fazer isso aqui, olha. O nosso compromisso é em prospectar modelos para a nossa comunidade. E não ficarmos. Como velhos ranzinzas em nossos gabinetes, pensando como seria se Captu. Enfim. Eu não ser teórico. Exatamente. Então, o Media Lab é uma alternativa à teoria pura para uma teoria aplicada. E a aplicação tem esse mote de inovação, de desenvolvimento social, de cultura digital, de. Uh, atendimento a demandas sociais nesse segmento. Elmerida abrirá programas de investigación eh, para para lo que lo que se llama, bueno, en el mundo de, de, de las redes conectadas los amateus, ou sea, gente que tienen vários ciclos de investigaciones em diferentes temas pero que no tienen un título académico ni que tampoco les interesa tener un título académico en sí ¿cómo la OFG va a trabajar con esta gente que es la amateur aquellos que están que posiblemente están desarrollando todos estos proyectos como diferentes laboratorios en comunidades ah, claro. tra tra trabajo con con con, con Shamaní. lo último que he visto es como trabajo con shamanismo y tecnología eh. o sea son gente que não está trabalhando desde a academia, mas que sim necessita certos reductos. Então, como a UFG vai considerar estas ações que não são acadêmicas e são de produtores que possivelmente lhes interesse no espaço? Porque aí tem um potencial, imagino, muito grande, que tem a ver com a questão de que existem experimentos e processos que ainda não podem ser categorizado cientificamente. Né? São processos claro, claro. em processo de afirmação em campos do conhecimento. Né? E, às vezes, algumas universidades exclui isso pelo fato de não ter o protocolo científico. Como né, trabalhar essas questões? É, felizmente, a gente trabalha no ramo da cultura. A cultura não é, senão, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Independentemente de sermos doutores, mestres, graduados ou analfabetos. Não há essa prerrogativa. O cidadão é cidadão e nós temos essa acolhida em absolutamente todos os âmbitos da universidade. A universidade ela, é, ela é organizada a partir de um tripé que a sustenta. Esse tripé é conhecido e divulgado a partir das ações de ensino, pesquisa e extensão a orientação de pesquisa é desenvolvimento de novos produtos, novos conhecimentos, aplicados ou puros. O ensino diz dessa transferência tecnológica, tecnologia enquanto conhecimento, para a comunidade acadêmica que é composta por membros da sociedade como um todo. E a sociedade, e agora com a lei das cotas, nós abrimos mais as possibilidades de ingresso nas universidades federais. Ah, e a extensão é o braço da universidade que alcança quem não está desenvolvendo os cursos formais oferecidos lá dentro. E aí nós temos uma série de ações que ah, dialogam com essas pessoas não tituladas e que não têm interesse. Claro está que, para o caso do Media Lab, ele está centrado em pesquisa, desenvolvimento e inovação nós não somos um centro de, de aluguel de espaço e equipamento. Então, se a pessoa tem interesse em ir trabalhar com a gente, ela pode se integrar a um grupo de pesquisa sem ter título específico, assim como nós já temos ali no nosso, no nosso grupo de pesquisa em empresas, que são nossas parceiras, nós temos professores de outros, outras universidades, nós podemos ter índios trabalhando com a gente, garis trabalhando com a gente, sem nenhum problema, não é uma prerrogativa. Tá? O desenvolvimento da pesquisa não significa necessariamente o desenvolvimento de tese. Eu posso pegar um, um, um, uma equipe uh, para ajudar em determinados aspectos da pesquisa e essa equipe pode ser qualquer, uh, uh, qualquer pessoa dessa comunidade. Depende, claro, do interesse da pessoa. Estrangeiros também? Inclusive, nós temos, é, nós temos já vínculos internacionais. É. É, a semana passada nós lançamos o programa de uh, embaixadores do Media Lab no mundo. Então, nós temos hoje embaixadores na Argentina, uh, no Canadá, na Tailândia, na França, na Inglaterra. E a ideia é fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, né? pessoas, exatamente, pessoas que possam ir para o Media Lab, fazer o seu trabalho, a sua pesquisa ali, em ações colaborativas, então de modo algum nós vamos fazer o seguinte, e aí é a perspectiva do, do Media Lab, eu tenho um projeto eu quero ir lá e desenvolver esse projeto, desde que você receba outros, outras pessoas, para dialogar e ajude em outros projetos, venha, será muito bem-vindo. esse, esse residências tipo. também? As residências também. Inclusive o um modelo de a gente ter, uh, graduandos aqui, de a gente começar a trabalhar com, uh, com conversações com a universidade, é o que a gente está construindo. É o que a gente deseja que aconteça. Então, a gente havia formulado que essa residência já teria um determinado período aqui com acompanhamento de bolsistas IC, de iniciação científica, e depois a gente socializaria lá na universidade. Tivemos um problema da greve das universidades federais, que paralisou tudo e nos atrapalhou grandemente nesse meio. Então, as aulas, por um exemplo, foram retomadas hoje na Universidade Federal, estávamos em período de recesso e aí a gente tem que considerar o que é possível fazer dentro dessas condições uh, mas o interesse do mídia lab é de se internacionalizar receber pesquisadores como professores visitantes como artistas residentes uh, como a uh, como alunos de intercâmbio de graduação de mestrado, de doutorado, de especialização, de pós-doutorado. Esses dias eu estava com uma professora, uma aluna de mestrado da Argentina, da Universidade de Córdoba. Passou uma temporada lá comigo para a gente justamente dialogar, para a gente trocar algumas ideias sobre o projeto de desenvolvimento. Ah, e essa, esse tipo de fluxo nós queremos constante. Então, não há uma, dire... uma diretriz para que somente doutores e pós-doutores estejam no meio O Mídia não nasceu para isso. Ele é aberto, não é bagunçado. A gente diz, normalmente, aqui nós não estamos bagunçando nada. Os projetos têm que ser aprovados até para que a gente possa maximizar o uso do que temos. Mas que nós queremos que seja um laboratório vivo e pulsante, em uma dimensão internacional, essa é a meta. Quer acrescentar alguma coisa? Jean, Jean um colaborador nosso, está né, aqui como, como integrante do grupo de realização da residência, né, formado em ciência política e ele é da Alemanha. E ele está participando com a gente também né? diariamente de tudo, né? desde a questão de produção até questões a serem resolvidas. né? essa ideia da residência ser é um lugar em que todo mundo é um, um artista, um, um operário científico e potencial, né? que é meio que parte do dia a dia. E temos muita informação. É a... claro. claro, com certeza. Temos informação, ele nos ha aportado tanto como nós temos aportado. Entonces, eh, es importante eso de no solamente eh, que viene alguien y conferencia, ¿no? sino que intercambia, intercambia y eso es más valioso, porque dos ideas que pesan igual crean una más grande, en cambio si una es más pequeña, queda hay un pequeño crecimiento nada más. Sí, claro. En cambio si las dos ideas, las dos posiciones son equilibradas, son iguais de aporte, la la, a la ideia é muito mais grande, não? a criação é muito mais grande, a obra. Você pode comentar sobre o processo? Sim, eu acho muito interessante uh, aquela ideia e uh, o, o prospecto do futuro, né, de se internacionalizar, de trocar ideias, porque no final, uh, esse projeto que eu entendi, também tem como ideia trocar ideias, porque atrás desse, desse troco, como você disse, que virou, é, sempre tem um, um, um lucro para todo mundo que participa nesse, nesse troca das ideias, nesse câmbio. É, como as, as, a tecnologia de hoje, né, o mundo virou muito pequeno, é muito fácil fazer uma videoconferência, é, encontrar, o, o, falar em, ao vivo com pessoas que... É, fica no outro lado do, do, do globo, né, do, do mundo. É, eu acho que se tem um, um, um centro que pode mostrar que isso funciona, é um, um centro como o Media Lab que tem muito a ver com tecnologia, que está pesquisando nessa área. Por isso eu... É compromisso, né? também, né? tentar representar esses processos. E né? é o primeiro laboratório do gênero do Brasil. Com certeza. Então, nós temos aí uma responsabilidade de fundar um modelo. E é, tanto tem sido visto como modelo que a RNP nos adota como ah, o laboratório que pretende, inclusive, responder a, a, a uma das metas do nosso Plano Nacional de Cultura, que é a Construção de eh, laboratórios de desenvolvimento artístico e cultural disponível para a população. E aí a ideia é que a população vá, frequente as exposições, frequente as ações, esteja envolvida ah, nos programas que nós oferecemos ah, e que haja uma integração ampla com as demandas sociais como um todo, inclusive de inclusão digital você quer uma pergunta Nath? Não, não, não. eu vou fazer então uma pergunta que o Nath tinha comentado hoje assim, uma reflexão né? uh -huh. que é o seguinte Bom, nós criamos essa, essa convocatória esse digital juntos, uma parceria do, da Casa da Árvore com o Media Lab né? e definimos ali os parâmetros pela qual os artistas deveriam apresentar seus processos né? e projetos essa convocatória partiu dessa questão, esse trinômio Arte, Tecnologia e Sociedade, né? mas tendo bem claro a questão estética, a questão artística. O professor Cleomar é professor também do mestrado em Cultura Visual não é? doutorado da, da UFG. Bom, vamos, vamos partir da ideia de que, sendo uma, uma residência para artista, em que a gente tem bem claro que a questão da arte permeia todo o espectro dessa convocatória, e poderíamos, por exemplo, ter trazido um artista que trabalhe com a estética diretamente como projeções audiovisuais tal. Mas estamos trabalhando com um projeto que tem uma característica diferente, né? Ele trabalha com processos artísticos que tem a ver, de repente, com a deriva, com mapeamento de informação e tudo mais, né? Eu queria que você nos contasse um pouco qual é a sua percepção a partir da questão estética artística de um projeto que para alguns poderia ser visto como algo que talvez é... ele a sua provocação está exatamente de se propor como arte mas ao mesmo tempo trabalhar com parâmetros que não são diretamente estéticos como seria uma apresentação audiovisual, por exemplo uhum. né então eu queria te perguntar sobre essa sua percepção a partir da cultura visual e da arte sobre o projeto que está sendo desenvolvido né tá, vamos eu acho que há muito nós deixamos a, a, a prerrogativa de que a estética lida com o belo ou com o objeto estético, estamos falando em processos. A arte computacional, ela está com o pé fincado na ideia do processo. Claro. Portanto, a, o valor estético está relacionado não só ao produto, como ele se nos apresenta sensorialmente, mas aos processos sobre os quais ele foi desenvolvido. Claro, e essa parte, é uma estética específica. Mas grande parte dessa produção tecnológica e computacional da arte ela tem, vamos dizer, um espectro estético direto, né? através do, tem de do sonoro ou do visual, por exemplo, da cultura visual e sonora. Né? Esse é o um, tem características diferentes no sentido estético propriamente... Não, é, é a arte do processo... Nós temos toda, toda uma linhagem de trabalhos que uh, não são de produção do objeto estético, é de um percurso e de uma participação. Isso não é novidade. Se nós pegarmos, por exemplo, um trabalho chamado Caminhando, da Lígia Clark, e esse é, é, é um exemplo que eu falo com certa frequência, ela, é, ela diz de uma instrução para alguém realizar uma ação. Ponto. Se nós pegarmos determinados, uh, determinados eventos mais recentes desse encaminhamento, como por um exemplo, flash mobs, performances e assemelhados, algumas intervenções urbanas, elas não prevêem se não uma mobilização social. A mobilização é a ação, ponto. Não há um produto estético, há uma mobilização que é tida como... Uma estética do processo, ou uma estética relacional. Agora, no início do próximo ano, nós vamos desenvolver um, um, um, uma, uma intervenção, uma exposição na galeria da FAVE, da Faculdade de Artes Visuais, que é a partir de, de arte relacional. Nós vamos propor algumas ações e o público vai lá e faz. O interessante é o que resultou? Não. O interessante é Quais as sensações estéticas despertadas durante aquele processo? O acontecimento, o, acontecimento, o evento. É nesse sentido que é, o trabalho compartilha e comunga de uma estética absolutamente relacionada e pertinente à, à área de mídias interativas e mídias sociais. Então, ela não é diferente, ela está assentada em um plano de cultura, que já vem sendo desenvolvido há muito tempo e ela é partícipe, exatamente, desse tipo de evento, de mobilização, cujo a, a valor estético está exatamente diante disso, dessas articulações que impactam ou causam sensações estéticas. O objeto estético não é o mais importante. O mais importante são as sensações estéticas provocadas por estranhamentos ou por determinadas possibilidades. E isso é um ramo da estética que não é nova. Muito pelo contrário, vem lá da Grécia antiga e tal. Isso. Então, não, não está fora dessa preocupação de modo algum. Eu acho que ele está muito mais dialogando com essa perspectiva estética de processo de mobilização do que qualquer outra coisa. Eu acho até que as bordas, se é que elas ainda existem, elas estão cada vez menos claras eh, em relação ao que é uma ação performativa ou intervenção cubana, e o, que não tem como perspectiva um, a criação de um objeto estético, mas é uma ação estética. Eu acho que o termo ação estética define o que... Está acontecendo aqui a proposta de vocês. Verdade. complementar algo em relação não, a isso? Algum comentário, eu falei é, com o encerramos. Não sei. Algum, algum comentário mais? Você quer apresentar alguma coisa e, mais? Que eu, algum comentário mais? E, não, é, eu he visto. esto é es novo para mim, la integração del arte e da tecnologia. É algo muito novo para mim e creo que no el mundo também é novo, não? Porque sí, a percepção da arte é percepção mais clássica. Sim, é mais. Gogh ou. Assim, algo muito clássico, ou se não, algo muito moderno como os Despetinhao. Como é? Sí. sí, esa escultura, algo así me parecía, o sea, es lo que yo conocía como moderno, pero desde que nos reunimos con Juan Carlos, no, ah, bueno, de su época, ¿no? De su época, pero no así con informática, no. Entonces esto es algo muy nuevo y integración con la comunidad me parece muy bueno que ustedes estén haciendo esto y, y me gustó integrarme a esto, ¿no? Eh, no, no sabía que era posible, pero, pero ahora me parece natural. Natural. Sí, sí. sí por supuesto. Por supuesto. Claro. Sí, o sea, ahora me doy cuenta que es una cuestión, o sea, el arte en sí es una cuestión social, ¿no? Yo lo veía, la tecnología, una cuestión más institucional, pero en realidad el arte, como tiene conexión con la parte social y como la tecnología sirve a la sociedad, entonces se integra muy bien y debe estar en eso, ¿no? Elas têm um pensamento também sobre a estética e a arte? Ou não está não muito configurado nesse sentido? Acho que existe não, uma, diferen uma diferenciação. Não, não, está, não está configurado, mas um dos objetivos de, de, de, de el diferencial e el centro de arte contemporâneo é es justamente isso, no Poder vincular a processos estéticos, eh, a processos sociais, eh, a procesos artísticos, o sea, a gente como los programadores, los electrónicos, que normalmente, o sea, están desvinculados de, de ese tipo de escena, ¿no? Y para eso tenemos como, vamos a, a hacer diferentes programas en cuanto a esta relación, ¿no? Que las discusiones estéticas de, de, de, del centro y del diferencial, ¿no? No se vuelvan discusiones estéticas justamente de, de, de dos o tres eh, directores o personas, sino que más bien se amplíen hacia una comunidad de desarrolladores que puedan pensar el arte y la tecnología al mismo nivel que, eh, que eh, los que están proponiendo o, lo, o los pensadores de, de, de, de, o los investigadores del diferencial. Claro. Entonces es como un poco, un poco ir a, ahí a, a, a ese límite, ¿no? Que, que também se tenha uma una, una, una oportunidade de ativar um diálogo, não né? só desde a intuição de lo que pode ser o processo com tecnologia, sino desde o metadato, desde quem está trabalhando todo isso. Né? O acesso à informação, a forma de criação. Né? É, deixa eu só, só uma coisa a mais. <risos> que é o que diz respeito à definição de arte. Nós não temos uma definição de arte, nós temos um conceito absolutamente líquido. Né? O conceito ele é movido e quem define o que é arte ou não é arte é a cultura. Não é uma pessoa, mas é a cultura. Certamente, a, as, pinturas das, as pinturas rupestres não foram feitas com o ideário, arte, do mesmo modo que uma série de, de trabalhos que hoje são considerados trabalhos de arte, não foram pensados enquanto produto de arte. Né? Certamente, quando o Arthur Bispo do Rosário estava fazendo os seus objetos, ele não se considerava artista, ele se considerava o enviado de Deus para executar um plano que foi designado para ele, uma ação que era designada. Do mesmo modo, várias ações e vários trabalhos que não foram criados em um circuito de arte foram tidos, posteriormente, como trabalhos artísticos. É interessante ver, atualmente, como o Julian Assange ele começa a circular no universo da arte exatamente como uma provocação social, Exato. com uma estética específica. Ao liberar, a partir do, do Eclipse, é uma série de informações então me parece bastante interessante verificar como ele tem ingressado e tem interessado mais do que ingressado ele tem interessado discussões sobre estética de acesso à informação e daqui a pouco ele pode ser considerado inclusive um dos grandes mestres é da um arte bom, é um comunicacional artista, né? enfim é, com quem é que vai dizer isso a cultura se ele continuasse, essa aproximação continua, daqui a pouco ele está gozando de uma licença poética para fazer o que faz. Claro, sim, possivelmente Assange estaria em, em essa linha ou em essa frontera. Mas o que é que passa em caso de grupos como anónimos que já venciaram a frontera e realmente já estão considerados como, não só como acções políticas, mas também acções poéticas em quanto ao uso do meio? Isso. Como grafiteiros. Claro. Né, os grafiteiros, há algum tempo, não tinham uma prerrogativa de entrar no circuito de arte. Era muito mais uma ação de. de, de, de, de, de manifestação urbana, cultural. Exato. E, às vezes, até de demarcação territorial. Sim. Não é? Com algumas inscrições e tal. E, de repente... Caso, né? que isso, é uma, que também é um braço, é um braço disso. Braço, né? isso. Então, a gente vê a incorporação e determinadas mudanças específicas. Então dizer, olha, nós temos a pretensão de que lá se faça arte, a gente vai fazer de um tudo, inclusive arte. E, no que diz respeito, por um exemplo, à prerrogativa que nós gozamos de sermos uma escola superior de arte, nós vamos indicar uh, uma tentativa de fruição, uh, de reconhecimento de determinadas ações enquanto manifestação artística, sim, e por que não? Sim, sim. Se Champ fez o que fez, por que a gente não pode? Claro! <risos> <risos> <risos> Eh, ¿cómo, cómo está trabajando la Wolfie en, en el plano cultural de la ciudad de Goyana? Preguntando bajo bajo la experiencia de que de que últimamente eh, he estado visitando como los los espacios, ¿no? Sí. Tá o Brasil é o ministro o Ministro da Todo cultura, bem, mas tá, tá preocupado. está preocupado. o que isso. Eu eu pensei isso. que fosse o Malacuco, <risos> mas, mas tá eh, Pensando, o sea eh, Y bueno, un poco bajo la experiencia De que he estado buscando Diversidad de centros culturales acá Y normalmente, o sea Veo que no hay como este cruce De ir más allá De la razón objetual Moderna ¿No? Tá. Como é a que trabalhando com. A UFG é a mais importante universidade do Estado. Uhum. É uma das mais importantes, a segunda mais importante é, da região centro-oeste, perdendo uhum. somente para a UNB, a Universidade de Brasília. Nesse sentido, nós temos uma série de ações, por exemplo, no, na área de saúde, nós mantemos a, as hostelas clínicas, com atendimento geral, enfim. Na área de sociologia também temos atendimento, a, a, cuidamos de uma série de projetos vinculados a, aos povos a, de várias comunidades aqui do, do estado de Goiás, inclusive os quilombolas, então temos projetos envolvendo quilombolas, temos projetos envolvendo a comunidade como um todo. Nesse sentido, a universidade é muito presente e atua de modo a ser não apenas a, a maior instituição de ensino superior do Estado, a mais importante, mas a mais presente. Daí o interesse que a comunidade tem em estar junto à UFG e o prestígio que a UFG tem é, aqui na comunidade. Na área de cultura, a universidade tem uma atuação ampla desde a manutenção de escolas como a escola de artes cênicas, escola de música, escola de artes visuais ou faculdade de artes visuais até eventos específicos como música no campus que traz grandes ah, nomes da área de música para shows ah, voltados para a comunidade e não a comunidade acadêmica, a comunidade como um todo. Algumas outras ações Uh, nós podemos ver no selo da universidade que está por exemplo aqui e está em várias outras ações que acontecem uh, no estado e fora do estado e fora do brasil inclusive então há uma preocupação e há uma atividade é, ampla de presença da universidade em várias ações não apenas culturais no eixo cultural a gente tem um centro cultural lá na Praça Universitária, um dos melhores aqui de Goiânia, com serviço de monitoria guiada, com um salão nacional de arte contemporânea que é aberto nacionalmente, que a gente recebe e executa esse projeto, com editais de ocupação de outros espaços expositivos, a exemplo, da galeria da, da Faculdade de Artes Visuais, que a gente recebe também artistas e artistas, não são professores, não são... Curadores também? Curadores também. O curador pode propor uma ocupação da galeria sem nenhum problema, inclusive está aberto o edital. Ah, que ótimo. É. é e a gente responde a uma demanda específica. Nós temos uma série de trabalhos envolvendo arte-educação, por um exemplo, então os, os nossos alunos e professores na rede, nas redes estaduais, estadual e municipais, atuando ali, nós temos a, a formação de artistas e não só de professores, agora o grupo empresa que, que nasce na universidade, acaba de ganhar o ah, um grande prêmio. E, e, ele, ele nasce... é, ele, ele é composto por alunos e professores da universidade. É né? E tem uma atuação que extrapola qualquer outra relação. É interessante a gente ver, por um exemplo, o, o Salão Nacional do Pará, ele premiou, em primeiro lugar, a empresa que é daqui, que nasce na universidade, em segundo lugar, a Bia Medeiros, com corpos informáticos, que é da UNB, também nascido no âmbito institucional de uma universidade. Então nós estamos realizando um trabalho que não é intramuros, muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Nesse sentido, agradeço eh, a la invitación a... a Cleomar como professor da UFG, igual para que lo transmita a, a toda a todo o seu alumnado, não? Esqueceu se viene ahora lo que es el premio el premio Brasil, que es una, una parcería ¿no? entre la Embajada de Brasil en Ecuador con el Centro de Arte Contemporáneo. ¿En qué consiste esto? No? Este premio es específicamente para artistas, estudiantes, jóvenes o artistas que no hayan hecho nunca en su vida una exposición individual. ...no hayan producido una exposición individual... ...más pueden haber tenido colectivas, lo que sea, ¿no? Pero normalmente está destinado hacia un alumnado joven... ...dedicado a los lenguajes del arte contemporáneo, ¿no? Eh, este premio es para que ese, ese, ese artista vaya a hacer su producción... ¿no? ...durante tres meses en Ecuador dentro do Centro, de né? Centro de Arte Contemporâneo, quase uma residência, Conosco outros centros e tem a exposição final dentro do Centro de Arte Contemporâneo. Acho que eu vou me candidatar. Eu, aqui, eu, <risos> eu também queria. Mas eu não fiz nenhum individual até hoje. Né? Eu participei de uma série de coletivas. Ah, mas bom. individual eu não tive ainda. Bem, isso é <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> o bueno, pues, es que, que está fazendo o Prêmio Brasil. E da mesma maneira, o sea, se escogería un artista joven ecuatoriano que no tenga una exposición sí. individual y vendría a producirla acá y a presentarla en un centro específico mm -hmm. que lo está escogiendo la embajada mm -hmm. de, de Brasil en Ecuador. ¿no? Então é parte disso, ou seja, justamente fazer parcerias, convidar... Pois... É, vamos embora fazer um negócio desse? Vamos procurar a Embaixada para fazer esse fluxo com o Media Lab? Fazer aqui o, na claro, ponta, Podemos fazer entre o Centro de Arte Contemporâneo tranquilamente com, com, com o Media Lab. O Centro de Arte Contemporâneo tem o diferencial, que não é um Media Lab, porque tem outras conotações, ou seja, é um espaço de, de conexão mais que um Media Lab. Mas que trabalha com labor... con... Con tecnologia, ou seja, trabalha em esta relação de investigação de tecnologia e arte. Tiene a mediateca, no? que é uma mediateca que intenta ser copilé totalmente. Uhum. Então está em esse trabalho. E está toda a programação do centro. E se poderia ser tranquilamente uma parceria. É, Por exemplo, pelas embaixadas, eu acho que a gente pode viabilizar é um canal de viabilização da realização dessas ações, né? se há um acordo via embaixadas, nós podemos perfeitamente mas tentar... Não, não, não, não pode mim, mas... Pois é, Vai. e aí a gente podia replicar não, não aqui, tá o aqui o espelho, né? Sim. sem nenhum problema, eu acho que é um método de, de, de validação bastante interessante. Naquela, naquela palestra que o, a, a Mônica Fleischmann e o Wolfgang Strauss a, apresentaram os trabalhos, a gente começou a conversar sobre a possibilidades de trânsito entre Fraunhofer, entre Alemanha e Brasil. Não, também mediado pelo DAA, oh, perdão, DAAD. Então, acho que nós poderíamos conversar um pouco mais e, de repente, verificarmos com as embaixadas para a gente poder fazer... Esse circuito. Claro, claro, claro que sim. Bueno, agora já se lo está haciendo entre a Embajada de Brasil e o Ecuador. Não faltaria conectar a Equador com, uhum. com a UFG. Né? Que a como... Lá quem é que está viabilizando? É a Embaixada do Brasil na Colômbia viabiliza. Não, é isso? Equador, ah, perdão. É, o sea, viabiliza a sei... eh, Embajada de Brasil com o Centro de Arte Contemporâneo. Viabiliza os projetos. Pois é, eu no. acho que a gente pode pegar aqui. Exato. A um embaixada não é <risos> da Colômbia, que <com> não <risos> <mas o ecuador. risos> é da Globo, mas do Equador. Não foi intercâmbio, mas foi para a Bolívia, e na embaixada da Bolívia, embaixada brasileiros na Bolívia, que convidava os artistas brasileiros para ir para lá. Você tem a função na embaixada também, né? Eu acho que a é uma isso. boa ideia que você nos traz essa possibilidade de de envolvimento das embaixadas como um meio de viabilizar determinadas ações. Eu confesso que eu ainda não tinha pensado nas embaixadas. Eu pensei em uma série de de, de locais possíveis, mas as embaixadas... Sim, eu acho que as embaixadas, neste momento, estão cambiando a forma de pensamento. A, a, a otras sí. El Centro de Arte Contemporáneo trabaja con una Embajada de Chile y otro en Chile, o sea, con una Embajada de Brasil, trabaja con, una, con varias embajadas con Y es mucho más fácil tramitar Sí. No, Outro dia ele teve Parque. uma visita da Lady Gaga, né? Colaboradores A ideia é que o artista sim. brasileiro vá transitar também por diferentes instituições do claro, padrão, não é? Claro, não é só o que chega ao Centro de Arte Contemporâneo, Isso. Sino que transita entre várias instituições Sim no? Isso está incluído, né? Entre várias cidades. É um, uh -huh. uh -huh. um programa que inclui viajes a diferentes é. conexões, centros, universidades, uh -huh. galerias. Galerias, uh -huh. claro. Excelente. Uh -huh. a ideia é ótima. Quem, quem dirige uh -huh. esto é es Eduardo Carrera, que é um chico que é um tipazo. Y em conexão e comunicação de, de, de... Ele é da embaixada um do, do, do, do, do centro, centro diático, de arte contemporânea? Trabalha né? com você? Sim, trabalha, trabalha com, com, com, com, com nós. Então, é, é questão de nos em contato todos e, e, e, e o fazemos. Perfeito. Algum comentário mais? Informação? Bom, então só agradecer muito a presença do professor Dr. Cleomar, é, eu, Rocha, eu, eu chamei você de Santos no começo, né? <risos> Cleomar Rocha, aqui presente com a gente, né? Presença dos nossos amigos e colaboradores, o Jean, a Fabiana, o coordenador da residência, o Nácio, o presidente da Associação de Software Livre do Equador, o Quiliro, e o Juan Carlos Leon, aqui presente, né? Agradecer a nossa audiência remota que nos acompanhou até agora, né? dizer que a gente segue com a residência, estamos elaborando mais um o um, um, um território do compartilhamento na próxima quarta-feira, né? Na terça-feira, terça como processo, sim, como já sendo o processo final da residência, né? De conclusão, de implementação dos dispositivos criados e todas as informações vocês podem acompanhar através do no nosso blog e das nossas listas né? de, de discussão e eventos no, no Facebook, né? Bom, acho que é isso. Obrigado, boa noite. Oi, boa noite, amigo. Não faz isso aqui a vez, velho.